E aí clã show aqui de novo, hoje a gente está voltando com mais um mod de Hollow Knight que é um Metroidvania sensacional para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Mas os mods são mais ou menos exclusivos para PC. Esse mod de hoje é um crossover indie incrível! O nome desse mod é crossover indie. Por quê? Bem, a gente está com o nosso cavaleiro no Sagão um dos deuses, vocês já podem ver que tem aqui uma chefe diferente. Essa menininha é da modora. Esse menininho eu acho que é do Bloodstain novo. E esse cara é do Cuphead. A gente vai jogar ele primeiro porque ele é incrivelmente difícil. Vocês vão ver a qualidade. disso. Muito bem, tá aí o, o chefe do Cuphead. E é muito difícil. Tá bem cortado. Souberam transformar bem. E aí removeram remover o.. O pulo duplo. Meu dano. Mais ou menos aí o dano que o Cuphead dava. No jogo, no normal. Aterriza, aterriza. É um terrível, é terrível. É muito difícil. Parece ser até um pouco mais rápido que o normal. Vou tentar carregar. Uma, duas, três. Vem bem, até. Tem que lhe abrir. Uma carregada. Duas. Três. Vamos para lá ar. Aí chegamos aqui na fase dele. Que é mais difícil porque a gente não tem o pulo do. Tá vendo como é complicado, complicadíssimo. <risos> Foi nas três plataformas. Bom, a gente vai tentando derrotar ele e vamos mostrar o resultado final. É sacanagem. Oh, you no, know. Conseguimos! Conseguimos! Conseguimos derrotar! Nossa, que difícil! Uh, foram quase uma hora e meia para a gente conseguir derrotar este menino sintonizado! Não sintonizado, que tristeza! Mas é um chefe bastante divertido, até pegar todas as manhas dele demora. Bom, eu queria mostrar só o do Cuphead, mas vamos mostrar aqui rapidinho da Momodora acertei pela Momodoro. Oh. Hum, um monte de coisas em inglês. É, Momodoro. Ixi, oh. Bem legal Vou fazer uma build totalmente diferente para enfrentar ela oh. <risos> Legal essa eu já conheci e enfrentei aí na gameplay de Momodora Agora tem esse cara que eu não enfrentei ele. Proper Knight Esse oh, de espírito não parece uma bolsa. Boa. Bafado hein, o que é isso hein? Bom, acho que é isso. É um baita mod. Com certeza vai desenvolver mais. Hoje mesmo a gente tem um update. E é isso aí, é fácil de instalar usando aquele instalador, aquele nosso tutorialzinho. O, o, o instalador de mod está um pouco melhor. É, deixa, se tiver alguma dúvida na instalação, coloca aí na, nos comentários a gente ajuda. Fica assim, gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos de metroidvania e recomendações Deixa o um comentário pra gente A gente sempre gosta de lendo ah, Se inscreva no canal Acho que eu já falei eu Sempre me perco Só tem que falar isso Beleza, então Fica assim pessoal, até o próximo vídeo ó. Viva a amizade